Top 3 meses proprietários de Forex. Vamos lá. A terceira é a Defounded Trader. Eu amo o projeto deles. Eu já elogiei muitas coisas. Sempre que tem novos planos, eu fico muito feliz. E lá tem uma infinidade de planos diferentes. Você pode pegar desde plano que vai ser de uma só fase até plano de duas fases. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só isso não vai fazer ela passar para o top 2, tá? O top 2 é mais My MyForexFound. Vocês precisam entender o seguinte, a My Found, ela tem um problema muito grande que é relacionado a servidor. Então por isso que ela não consegue sair do top 2. Ela consegue ficar por um bom tempo sem nenhuma reclamação e depois de nada vem uma chuva de informações. Tá? E outro ponto, todas as mesmas proprietárias, por exemplo, a Default Trader, que é da ECAP, do dia para noite, pode perceber que qualquer mesa proprietária que tem esse servidor aí, esse provedor de liquidez da ECAP, ele sempre mudou de regra. Eu não sei se tem a ver com a própria mesa ou com a, a corretora, tá? Mas eu já não confio tanto porque eu sempre sei que eles vão querer mudar alguma coisa. Top 1 a FTMO, pessoal, é, ele pode não ter